12 de janeiro de 2023 nós patriotas estamos hoje no velório de uma patriota que foi assassinada no campo de concentração de Alexandre de Moraes e de Lula nós não vamos aceitar essa morte nós vamos promover o sepultamento de todos os partidos socialistas e comunistas do Brasil nós patriotas hoje nós choramos mas amanhã quem vai chorar serão os comunistas, que serão desarraigados, desarraigados do nosso Brasil. Socialismo no Brasil não, socialismo no Brasil jamais. Não vamos aceitar o socialismo, não vamos aceitar a ditadura comunista no Brasil. Hoje nós estamos sepultando uma patriota. Amanhã nós vamos sepultar todos os partidos socialistas e comunistas do Brasil. Em nome de Jesus. Que Deus cobre essa morte de Alexandre de Moraes. E que Deus cobre essa morte de Luiz Inácio Lula da Silva, o pseudo presidente eleito no Brasil. Nós não vamos aceitar essa morte em nome de Jesus. Quais seu app de vídeos curtos?